O Delta ele é o assassino, hein? Selv, para, para! Olha, fica dinimico. parado, cielo, fica parado! Olha pra Oi, cima! O quê? Não, tô. Ai! Não, não me matar, hein, caralho! Por que você me matou, é? Eu não sei, Foleu, se olha, olha pra cima, eu achei que você ia dar um pulo mortal com, tipo, um ninja, tá ligado? Matar as pessoas de cima. Ah! É o tipo, o cara que viu eles. Fugindo. É o Golf! É o Golf, o assassino! Não é não, é o Bravo. Se quisesse te matar, eu matava agora, ó. Pera ah! ah, aí, eu! Pera assim, aí, volta. eu! Cara, eu não tô vendo nada, vocês estão ligados, eu né? não sei nem onde vocês estão. Ah, oh, olha, parece aqui, ó. Céu. Céu. Ah, oi! Uh. Interessante, né? Então, pera, pera, pera. Então, então, então... né? O... Então, é isso. né? Mas isso não fez sentido nem na minha cabeça, nem na cabeça de Jesus. Ah, na dele fez, hein? Mas o que aconteceu, Celpit? Você que é um gênio da arte, me explica o que aconteceu. Pão! Sai, fora! Sai, fora! Meu Deus, o que é isso? Eu vou sentar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Emerson, fale comigo, Emerson! Ah. É é, é, é. É, Fênix! Ah, é, que é. fazer uma, Eu preciso fazer uma base, uma base, eu preciso me defender! Uhum. Ah! Esse banheiro não tem espelho! Eu tô meio susto, de verdade! Deu. É só uma, tá uma sobração, uma sobração! Eu vou contar até três, ele vai sumir! Um, dois, três! É isso, feio. Você não sai. Ah, meu Deus! Gustavo Lima e você, já sei. É isso, Gustavo Lima e você che, che, Ah, meu Deus che, você Oh, oh, meu, olha só, pra... olha só isso aqui no chão, olha. Oh, meu. <risos> meu Deus do <risos> céu. <Meu Deus. risos> que foi esse, mano? Ninguém falou nada, velho. Fiquei calado porque, né, é as E o conceito de estratégia. Conceito de estratégia. Bugou. Ai, meu Deus. Ai. Oh, oi, oi, tudo bem, Quebec? Não aconteceu nada aqui, oi, pode dar na minha volta, ó. banheiro é pra lá, ó, tá vendo ali a setinha Mas tem pedi, um ó. corpo que é do lado, você Não tem não, você é tá louco? Que corpo? Que, que não, corpo, não, não, hein? Um corpo que corpo cima, você cima, tá, ó, falando? Aqui que corpo é corpo. tá falando? Que corpo você tá falando? Quem? Você é o Fênix, me salva! Fênix, me salve você, hein, porra! É sério? Foda-se! Você é um refém, você é um refém, você não vai fugir. Ah, se você tá fugindo, vou te matar. Nossa, olha que safado. Ai, ai, meu Deus, meu Deus, Ah, vem cá, né? Tainha, vem cá, Tainha. Tá muito sério Caraca, caraca, E ah, – <risos> A Arma está desarmada <risos>